A cena deletada do Coringa deixou os fãs enlouquecidos. Mas você notou todos os detalhes e referências? Muita gente também se decepcionou com a cena pós-crédito de The Batman. Mas o site mostrado no final dos créditos tem muita informação importante. Quer saber que informações são essas e por que elas influenciam no futuro da franquia? Fica até o final do vídeo que está recheado de informações importantes para você que é fã do Homem-Morcego e da franquia The Batman que vai além dos filmes. The Batman já é considerado por muitos o melhor filme do Homem-Morcego, com a pegada mais lenta e detetivesca do que outros filmes de super-herói. Ele prende o público, trabalha muito bem os seus personagens e quebra a quarta parede. Esse vídeo contém pequenos spoilers, que na minha opinião pode não atrapalhar sua experiência, mas fique por sua conta e risco. No filme somos apresentados ao site Ratalada, Site que o próprio Charada criou para ajudá-lo com o seu plano. Esse site ficou disponível para quem quisesse solucionar o Enigma, e o Enigma foi dividido em quatro partes. Indo para a parte final temos algumas referências e uma brecha para uma possível continuação. 27051939 faz uma menção à primeira aparição do Batman e o Gordon em Detetive Comics número 27, lançada em maio, mês 5 de 1939. 0103 1940 é a estreia da Mulher Gato do Coringa e do Robin em Batman número 1, lançada em março de 1940. 58 12 1941 marca a primeira aparição do Pinguim em Batman número 58, lançado em dezembro de 1941. 140 10 1948 conta com a estreia do Charada em Detetive Comics número 140, lançada em outubro de 1948. 405 03 19, 87, referencia o segundo capítulo da história Batman 1 em Batman número 405 lançado em março de 1987 onde Batman declara a guerra contra os mafiosos de Gotham Damas, Cavaleiros, todos comeram bem devoraram a riqueza de Gotham, sua alma mas o banquete está quase acabando a partir de agora vocês não estarão seguros. 16.04.1943 traz a primeira aparição do Alfred em Batman número 16, lançado em abril de 1943. O último, 04.03.2022, é a estreia mundial de The Batman nos cinemas, em 4 de março de 2022. Mas o penúltimo, 258.101974, é a estreia do Duas Caras em Batman 258, lançado em outubro de 1974 isso já nos deixa com uma pulga atrás da orelha, e já que nesse momento Gotham está sem um promotor. Será que no próximo filme veremos Harvey Dent atuando ao lado do Batman? Ou será que ele vai aparecer em outro lugar? já foi confirmado que a série do pinguim interpretado por Colin Farrell se passará após os eventos de The Batman depois dos eventos de The Batman provavelmente veremos o pinguim se tornando o novo poderoso chefão de Gotham e pode ser que o antagonista dele não seja o Batman, mas sim Harvey Dent, o novo promotor mandando seus subordinados de pinguim para a cadeia Assim, já cimentando um caminho para o próximo filme do Homem-Morcego. Outra série muito importante será a série sobre o Asilo Arkham, que vai focar um pouco em explorar mais a galeria de vilões do Morcegão. Mas não era pra ser assim. Antes, a série que se passa no universo de Matt Reeves seria sobre o departamento de polícia de Gotham, provavelmente adaptando Batman G.C.P.D. Dinha Paro e Bill Sienkowicz. O Gotham Centrum de Ed Brubrake juntamente com Greg Hookah. A princípio pode parecer estranho uma série do universo do Batman sem o Homem-Morcego, mas já tivemos Gotham produzido pela Fox, que mesmo limitando o Batman apenas ao último episódio entregou uma série muito boa. Além do mais, a série sobre o Asilo Arkham de Matt Reeves não será à toa, já que ela provavelmente será fundamental para os próximos filmes do herói. Nessa série, poderemos ver o desenvolvimento de alguns personagens, como o próprio Charada, o Chapeleiro Louco, o Espantalho, o psiquiatra Hugo Strange e até mesmo o Coringa. Falando no Coringa, não tem como não mencionar a cena deletada que Matt Reeves liberou. Nessa cena, vemos o Coringa falar que ele e o Batman já estariam fazendo bodas de papel. First ou seja, tem mais de um ano que eles se conhecem. Já sabemos que o Batman está no seu segundo ano atuando ali em Gotham. Ou seja, no universo de Matt Reeves, quem veio primeiro? O palhaço ou o morcego? Já pensou se a existência de um for a razão do outro? O Coringa de Bert Tionion está assombroso. Realmente parece que ele caiu do ácido, assim como em a piada mortal. Outro detalhe importante é que o Batman procura o Coringa para ajudar com a investigação. O que mostra que o próprio Coringa esteve em algumas aventuras por Gotham. Já que se ele tivesse sido preso de primeira, não teria tanta confiança do Batman. Outra coisa importante sobre a cena do Coringa é que ele rouba um clipe de papel dos arquivos do Batman. Nos dando uma evidência que ele pode ser muito relevante nos próximos passos do universo de Matt Reeves. No mais é isso, espero que tenham gostado, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. E se você ainda não assistiu, não esquece de ver esses outros dois vídeos. Até a próxima!